Oi gente, tudo bem? Eu sou Josiane Amorim, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal mais empreendedor que a gente tem por aqui. Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo porque me ajuda bastante, vem comigo para o Instagram porque eu tenho bastante assunto interessante lá e eu tenho falado para vocês que eu tenho bastante arquivos aqui para vocês preencherem, né? para vocês poderem organizar organizar a empresa de vocês. Então para você conseguir esse arquivo é só você me chamar lá no Instagram, Instagram, tá bom? Josiane Amorinho Oficial. E vamos para mais um vídeo né, dessa série aí sobre rede social. Conforme eu falei no vídeo passado, hoje nós vamos falar sobre o YouTube. Afinal de contas, como vender pelo YouTube? Hã? É preciso se transformar em um youtuber para vender seus produtos? Hã? Ou você pode usar as funções da ferramenta para fazer o seu negócio crescer sem necessariamente ser uma estrela da rede social de vídeos? Hã? <risos> Aproveite porque esse conteúdo tá muito legal, tá? Pra quem não sabe, o YouTube ele é conhecido como um buscador de assunto. Ou seja, qualquer dúvida que a pessoa tenha sobre qualquer coisa, tem vídeo no YouTube ensinando como fazer. O YouTube ele é o segundo canal mais utilizado para buscas. Só perde pro Google, que é do mesmo dono, né? Isso quer dizer, as pessoas buscam por informações, produtos e marcas, não apenas entretenimento, tá? E a sua presença na plataforma forma é muito importante para alcançar ainda mais clientes em potencial. Para ter bons resultados de como utilizar o YouTube para divulgar produtos, o conteúdo dos teus vídeos precisa criar um relacionamento com os usuários do YouTube. Existem diferentes maneiras de usar o YouTube tá? para divulgação de marca e produto e a escolha depende da sua estratégia e do seu objetivo. Vamos falar de algumas delas. Para começar, como utilizar o YouTube para divulgar produtos por anúncio. Você promover os seus produtos no YouTube a partir de anúncios do produto ou da marca. Você pode vender produtos no seu próprio canal em que é possível apresentar, descrever e indicar o produto à sua audiência. Nesse formato, você grava o um vídeo sobre o seu produto e coloca no seu canal. Tem também os anúncios gráficos de visualização, que são imagens exibidas na lateral direita em cima da lista de sugestão de vídeos. Anúncios em vídeos ignoráveis esse é o formato de anúncio mais comum entre os anúncios do YouTube. em Os espectadores eles podem pular o vídeo após 5 segundos de visualização. Esse tipo de anúncio ele pode ser produzido no início, no meio ou no final do vídeo. E você só paga quando o espectador chega a 30 segundos ou assiste a todo o anúncio. Essa é a opção ideal de como anunciar os seus produtos no YouTube. Tem também os anúncios ignoráveis que permitem... Preços de CPM que é custo por mil para esses anúncios mais curtos, o que significa que você vai pagar por mil visualizações. E para aplicação dessa otimização, o seu anúncio ele deve ter entre 6 e 30 segundos. Anúncios em vídeos não ignoráveis nessa opção, o usuário não tem alternativa de passar o vídeo, então você é cobrado por cada visualização. O vídeo ele deve ter no mínimo 15 segundos e ainda pode ser inserido no início início, meio ou fim de um vídeo. Lembrando que esta é também uma das opções mais caras, pois você tá pagando por cada visualização. E outra opção de anúncios são os cartões patrocinados do YouTube, que são aqueles pequenos pop-ups que você pode definir para aparecer no player do YouTube. Claro que existem outras formas de anunciar no YouTube, mas eu passei algumas apenas, tá? Se a tua margem financeira permitir, você pode contratar um youtuber para falar do seu produto. Os valores eles variam de acordo com a influência do youtuber. Para saber como utilizar o youtube para divulgar produtos a partir de anúncios você deve criar uma conta no google adwords para configurar as campanhas de exibição. Depois de desenvolver o vídeo ou imagem de marketing que você deseja anunciar no youtube é hora de criar a sua campanha de anúncio em vídeo. Veja como fazer isso com esses dez passos que eu vou te passar. Primeiro escolha o tipo de campanha de acordo acordo com a sua estratégia. Segundo, dê um nome à campanha e confirme se a opção de campanha está correta. Terceiro, selecione o formato de anúncio. Quarto, defina o seu orçamento por dia. Quinto, decida onde você deseja que o seu anúncio seja exibido. Pesquisa do YouTube: o seu anúncio em vídeo ele vai ser exibido nos resultados das pesquisas e vai ser exibido na página inicial do YouTube e nas páginas do vídeo. Vídeos do youtube que podem ser exibidos em anúncios gráficos. Sexto, defina a localização dos usuários que você deseja atingir. Se você não vende pela internet, não tem que atingir pessoas fora da sua cidade, correto? Sétimo, selecione idioma, dispositivos e lances para dispositivos móveis, ou seja, é preciso especificar o sistema operacional, o dispositivo e a operadora. Oitavo, defina a data para começar e terminar a sua campanha. Você deve criar uma programação personalizada para quando o seu anúncio deve ser exibido e limite as impressões e visualizações diárias para os usuários. Nona, determine o preço máximo que você deseja pagar por cada visualização. Esse valor ele pode ser ajustado para aumentar o número de visualizações projetadas que o seu vídeo pode perceber. E por último, segmente o público para que o anúncio seja exibido. O o sucesso da sua campanha vai depender de quem você deseja alcançar e é preciso colocar as regras. Se você é youtuber e não possui produtos, saiba que você pode divulgar produtos de outras pessoas, mas se você tem uma marca ou desenvolveu um produto digital, isso quer dizer que você já tem um nicho específico para trabalhar. Você pode vender para sua própria audiência. Quando falamos em vender nossos produtos, é preciso entender que precisa ter autoridade sobre aquele assunto. Se Veja o meu caso, o meu canal ele fala exclusivamente sobre empreendedorismo, e, esse, e essa, essa sequência de vídeos aqui é justamente sobre isso, porém bem completo, com passo a passo do que você precisa fazer para empreender de forma assertiva e organizada. Isso quer dizer que eu tenho autoridade para falar sobre isso, considerando os números do meu canal. E o seu canal no YouTube pode ser utilizado para direcionar a sua audiência para uma página de vendas do produto ou para o seu blog externo. Os teus seguidores eles precisam sentir credibilidade no conteúdo que você mostra para ter segurança para comprar. E um canal que possui consistência nos vídeos, coerência nas informações e com público fidelizado é uma excelente oportunidade para que marcas se interessem em parcerias. viu? Se o assunto principal do seu canal é sobre alimentação, provavelmente algumas marcas de produtos ou de utensílios podem te procurar para fazer parceria. A proposta de parceria vai depender do que você deseja. Se vai ser dinheiro, visibilidade ou os dois, né? Tudo precisa ser conversado. Eu não vou entrar no assunto de dicas de como ser youtuber, tá? Ou como crescer na plataforma, porque não vem ao caso. Esse vídeo ele é mais para você entender como o YouTube funciona na questão de anúncios. para você anunciar a sua empresa nele. E como eu falei lá no começo sobre parceria com youtubers, você pode buscar youtubers que falem sobre assuntos ligados ao teu segmento e oferecer parceria que pode ser de diversas formas ou você paga o valor que eles trabalham ou oferece uma contraproposta baseada em permuta onde você oferece produtos para ele falar de você tá mas atenção viu gente não adianta você procurar um youtuber que tenha mais de 100 mil inscritos oferecendo permuta, provavelmente é, eles não vão aceitar, tá? Porque eles já possuem uma audiência grande, então vão trabalhar com um media kit em dinheiro. E vamos falar agora do Pinterest. Para quem não sabe, o Pinterest ele é uma espécie de rede social, porém com algumas particularidades. É como se fosse um mural, onde são pendurados, no caso salvos, né lembretes, fotos, posts e coisas de interesse coletivo. por isso o nome onde PIN significa alfinete e INTEREST significa interessar. O próprio Pinterest ele se auto-intitula de Catálogo Mundial de Ideias, porque as pessoas elas têm acesso a posts, ideias, fotos de todo mundo que está conectado a essa rede. Interessante, né? Cada foto existente lá ganha o nome de PIN. Essa rede ela foi criada nos Estados Unidos entre 2010 e 2011 e já é um dos websites mais usados no mundo, sendo uma ótima ferramenta de divulgação e marketing, viu? para os mais variados negócios como moda, decoração, artesanato, fotografia e viagens, ou seja, praticamente tudo. Mas você sabe qual é a real finalidade dessa rede social? Diferente de outras redes sociais, o Pinterest ele te possibilita buscar assuntos relevantes para você e separar por categoria, ou seja, você cria mais ou menos algo como álbuns e vai jogando os pins lá dentro. Exemplo, cabelo, aí você você joga pins sobre cortes de cabelo, coloração, etc. Ou moda. E aí você vai jogando pins sobre vestido, composições de looks e por aí vai. É quase um computador onde você tem as pastas e subpastas. Só que você carrega isso tudo no celular. Agora vamos entender como o Pinterest pode ser interessante para quem empreende. Bom, como o Pinterest é uma rede versátil e é uma das redes que mais crescem no mundo, especialmente aqui no Brasil, devido à facilidade de uso muitos empreendedores estão utilizando para divulgar os seus produtos já que ela abrange vídeo texto e foto tudo num lugar só e ainda permite que a pessoa olhe e seja direcionado para o teu site ou blog, coisa que as outras redes quase não permitem, não ao menos com apenas um clique. E para se inscrever no Pinterest, basta você entrar no site e se cadastrar, depois você insere os teus pins. É bem simples, você pode procurar alguns tutoriais na internet para te auxiliar em como fazer isso, tá? Quando você faz o cadastro, você pode selecionar os teus principais interesses para que a rede classifique melhor o tipo de conteúdo que vai ser sugerido e comece a usar. Leia sobre as funcionalidades do Pinterest e comece a usar para guardar tudo o que te interessa. E o melhor de tudo é que é sem ocupar espaço no seu computador. O Pinterest ele é interessante porque ele já está presente como o botão de compartilhamento, onde você encontra esse botão em blogs, sites youtube onde você clica nele e compartilha vale lembrar que é uma rede social onde engloba várias funções de várias redes sociais juntas como foto vídeo mini tutoriais tá o youtube e o internet eles são redes sociais diferentes cada uma com a sua parcela de utilidade. Mas para você que é empreendedor, é interessante conhecer todas as redes, estar tá presente em todas elas. Não poupar esforço na hora de divulgar, tá? Entender como elas funcionam, encaixar os seus produtos e serviços em todas e colher os frutos que cada uma pode trazer. Assim como o YouTube, Facebook e Twitter, o Pinterest também oferece formatos de anúncios. Se você começou a utilizar a plataforma e percebeu uma boa resposta da... Da audiência avalie a possibilidade de investimento nesse sentido. Com isso, você pode potencializar ainda mais o alcance e os resultados. E outra vantagem é que o Pinterest para negócios oferece várias ferramentas que ajudam a aumentar o acesso para o teu site, além de incluir imagens e criar boards. Você pode adicionar tags e até mesmo conteúdos maiores usando um, um hit pin de artigo, que é um pin. Ele é responsável pelo compartilhamento automático de conteúdo de um blog ou site diretamente do Pinterest. Bom, mas para que serve um PIN avançado? E como fazer hit pins? Bom gente, através do hit pins no Pinterest, os usuários eles podem ter acesso direto ao seu site ou blog sem sair do Pinterest. Isso porque, além de outras funcionalidades, há uma maneira de linkar páginas aos hitpins, seja o seu site, artigos de um blog, o seu e-commerce ou qualquer outro tipo de conteúdo. Além do link que leva um usuário do Pinterest para o seu site, o hitpin ele traz detalhes importantes sobre um assunto, exibe vídeos, textos e fotos. E quem visualiza pode acessar o conteúdo de forma mais interessante, ter resumos e ter contato com outros elementos importantes que vão fazer eles ficarem mais tempo no seu perfil do Pinterest. Tudo isso significa aumento de audiência que gera tráfego, então podemos considerar que o HitPin ele serve para garantir mais visualizações e conquistar mais usuários para sua página. E saber como fazer o HitPins é indispensável para empresas ganharem visibilidade e venderem mais usando todo o poder do Pinterest. Diante de todas essas informações sobre o YouTube, Pinterest, Facebook e Instagram, que já falamos no vídeo anterior, você vai conseguir ter uma ideia bem certeira de qual delas utilizar nas suas campanhas de marketing. Lembrando que no próximo vídeo nós vamos falar sobre Twitter e LinkedIn. Mas a grande maioria das marcas entendem que os públicos estão em todas as redes e por conta disso se propagam para investir no mínimo 20% de todo o faturamento em todas as redes possíveis. Elas entendem que nem todo mundo que está no Facebook tá no youtube assim como nem todo mundo que tá no youtube passeia pelo Pinterest e a regra vale também para o Twitter e linkedin todas as redes sociais são importantes tá com exceção do youtube que é um buscador mas não deixa de ser importante dado o alcance e quantidade de pessoas que lá estão e para finalizar esse vídeo eu vou eu vou dizer porque você precisa ter perfil nas redes sociais e também anunciar nelas a sua presença na internet não é suficiente para te tornar conhecido e obter seguidores viu para conseguir isso você deve estar presente em diferentes canais online mas não somente isso você deve saber como aproveitar as funcionalidades de cada uma delas quando você anuncia você está dando visibilidade online à sua marca pois ter um perfil nas mídias sociais e fazer uso dele te dá visibilidade Cada campanha pode ser segmentada dependendo do produto ou serviço que você promove para alcançar o público alvo. E é muito difícil atingir um grande número com o simples uso de, de redes sociais. O famoso orgânico, ele está cada vez mais sendo abolido, porque as redes sociais elas ganham dinheiro somente através de anúncios. Então, ela basicamente te força a investir. E a contrapartida, todos ganham. Ganha a rede social porque você está pagando e ganha você porque ela o seu alcance. Você não pode esquecer que embora a receita da sua empresa não venha diretamente da publicidade nas mídias sociais, essas plataformas ajudam a dar visibilidade à sua empresa e, portanto, a gerar vendas. Outro ponto importante é que o ROI pode ser medido, que é medir o retorno do investimento, ou seja, você pode saber quantos usuários acessam a web ou compram o um produto de campanhas publicitárias em redes sociais. Os hábitos dos consumidores mudam e, com eles, também muda o comércio, o marketing e a publicidade. Portanto, se os usuários passam cada vez mais tempo nas redes sociais, as empresas precisam estar cada vez mais presentes nelas, né? Faz sentido isso pra você? Bom, gente, eu espero que, tenha, que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós estamos quase no final da, dessa sequência de vídeos sobre como empreender, né? São vídeos bem técnicos. E eu espero que vocês saiam daqui com sangue nos olhos para mudar o que precisa ser mudado dentro das suas empresas. Não esqueça de se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque ele realmente tá muito Completo. Vai lá no meu Instagram me seguir, Oficial. Eu já falei para vocês no começo do vídeo, já falei em outros vídeos. Se você quiser o arquivo, né, que eu vou disponibilizar, me chama lá no Instagram, no direct do Instagram que eu mando para vocês, tá? Um beijo e nos vemos no último vídeo dessa sequência. Até lá!